Vamos apostar nessa linha nas dezenas 01, 02, 03 e 05. Temos a 01, que já saiu por três vezes seguidas e deve continuar saindo de acordo com seu padrão. A dezena 02 é a dezena com maior atraso na linha e deve ser sorteada também. A dezena 03 não apareceu no último concurso e com certeza é uma dezena forte também. E a dezena 05 é também uma dezena que está se mostrando sólida e nos dá esperança que ela forme uma boa sequência, assim como fez alguns jogos acima. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 06, 09 e 10. A dezena 06 geralmente sai mais de uma vez consecutiva, por isso é uma boa aposta. A dezena 09 também costuma fazer uma boa sequência quando é sorteada. E a dezena 10, não poderia ficar de fora de nosso jogo, já que está em uma ótima sequência. Excluímos então as dezenas 07 e 08 A dezena 07, apesar de estar em uma boa sequência, olhando os últimos 20 concursos, não saiu mais de 4 vezes seguidas então vamos deixá-la de fora. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 11, 13 e 14. A dezena 11 é a mais atrasada da linha e pode aparecer no concurso. A dezena 13 está muito frequente, se olharmos os últimos 20 jogos, ela ficou de fora apenas de dois concursos, então não podemos deixar de fora e a dezena 14, é uma dezena que fez uma grande sequência, mas agora já está com um atraso de dois concursos, e se olharmos nos concursos anteriores, ela sempre costuma sair quando fica dois jogos de fora. Deixamos de apostar então na dezena 12, que saiu por duas vezes seguidas e deve falhar, e na dezena 15, que apesar de ter saído três vezes seguidas nos últimos concursos, não tem o padrão de fazer grandes sequências. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16 e 20. São as dezenas mais frequentes da linha e nossa segurança, pois essa é a linha mais difícil do jogo. Pois as dezenas 17, 18 e 19, estão apresentando padrões parecidos e não nos dá confiança para acreditar nelas. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 21, 23 e 25. Vamos seguir apostando nas mesmas dezenas do concurso anterior. As dezenas 21 e 25 estão ainda mais fortes, já que o atraso ficou maior, então provavelmente devem aparecer no concurso 1979.